É muito importante que a comunidade ela tenha direito de fala e de escuta pelo poder executivo pelas autoridades. É, nesse momento é possível que ela apresente quais são as suas necessidades, né? o que deve ser melhorado em questão de segurança, é, de banheiros químicos, é, de trânsito né? e outros itens que são essenciais para o bem-estar da comunidade e para a segurança dos foliões. Porque o, no nosso trabalho aqui, nós não escutamos apenas essa comunidade que vive no entorno dessas manifestações, mas também o interesse dos foliões que são chamados pelo governo local para participar das festividades.